Escritório Contábil União. Abertura e encerramento de empresas. Também correspondente Caixa aqui. Abertura de contas corrente e poupança. Pagamento de água, luz, telefone. Sem filas. O Escritório Contábil União conta também com o engenheiro ambiental Silas. Cuidando com carinho de ortogas. Licenciamento e recuperação de áreas degradadas. O Escritório Contábil União fica na praça Doutor Alcides e Paula Gomes. Número 85. Telefone 34 34 21 90 e escritório contábil União na direção do Lélio em Frutal.